Fala pessoal, beleza? Olha só, vou mostrar para vocês como é que eu tampo a placa do veículo né, de uma forma que eu vou proteger a privacidade do automóvel. Então isso pode ser feito em carros, moto, caminhão e assim por diante. Eu já fiz aqui na primeira parte, eu vou fazer nesse segundo exemplo. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, mas foi de uma forma manual para acompanhar esse movimento da placa mas existe uma forma muito mais fácil e fica a poucos cliques então agora eu vou mostrar na prática como é que funciona então eu tenho aqui o arquivo né, por baixo eu vou novamente clicar em camada de ajuste né, eu já criei aqui, clico em novo, camada de ajuste, dou um ok, coloco aqui em cima, seleciono e até agora não aconteceu nada, só uma camada mesmo Então eu vou é, usar também o desfoque gaussiano Posso usar um mosaico, vai ficar um quadradinho, mas eu vou usar o, o desfoque gaussiano Tem que vir aqui em efeito, pesquisar desfoque gaussiano Arrasto aqui para cima Aqui embaixo posso colocar 90, 90 97, mas é da boa Clico na ferramenta da caneta, seleciono o espaço que eu quero, CTRL Z, que eu errei, e clico em cima. Ajusto aqui na medida que eu quero. E, show de bola, eu vou vir dar um, um ajustar. Pode ver que está todo troncho aqui. Eu vou arrastar. Para corrigir e beleza, então mais um detalhezinho aqui. Peguei toda a placa, beleza. Eu também posso modificar a difusão da minha máscara. Né, posso aumentar, deixar ela mais leve, ou posso deixar ela bem seca. Eu vou dar um pouco de difusão aqui para dar um, uma melhor harmonização. Ajustei novamente, tranquilo. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui na, no relógio para animar. Caminho da máscara. Então, beleza. Eu só confirmo aqui na ferramenta, que está na posição, escala e rotação. Beleza. Então, eu vou dar o, o play. Ó, pode ver que não está em cima do, da placa. Né? Então, qual que é a forma correta que eu vou fazer isso? Ó. Eu vou pegar onde eu selecionei a caneta e clico em play aqui, ó. Controlar a máscara selecionada para frente. Nesse caso, ela só vai funcionar a partir daqui. Esse, essa parte aqui que eu não peguei vai dar ruim. Então eu vou voltar aqui a agulha, vou posicionar exatamente aonde deve iniciar, vou clicar na máscara e vou arrastar em cima da máscara aqui. E agora eu venho controlar a máscara. O programa, a partir da versão CS6 do Premiere, ele vai fazer isso automaticamente. Então, tu pode perceber, tu pode olhar aqui, ó, que ele já criou os keyframes. Certo? Então, como é que ficou na, na prática, né? Eu vou aqui no início. E ele já acompanhou o movimento do veículo. Tá? Isso funciona para carro em velocidade também. Mas a, o efeito está um pouco fraco. Né? Foi algo que eu mexi aqui na difusão. Eu posso expandir tá? para diminuir aqui a difusão. Para ela ficar mais concentrada. Então. Não vai ter risco nenhum de alguém descobrir qual é a placa. Fechou, pessoal? Se, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui no comentário que te salvou, que foi útil. E se eu devo fazer mais vídeos dando dica rápida aqui sobre esses assuntos. Dá uma olhada no meu canal, tem algumas coisas relacionadas à viagem. Tem outros pontos que eu quero trazer aqui no canal e você pode ficar por dentro também. Tá? Um forte abraço. Valeu!